A gente, tenho a alegria de comunicar que traduzimos e publicamos em português o livro do meu amigo Jonathan Wiggins, Andando com Leões como encontrar a coragem verdadeira e a força duradoura por meio de relacionamentos que honram a Deus. O um livro voltado principalmente à liderança, né? tem um prefácio de John Maxwell. É, o Jonathan é um líder, um pastor fantástico, está à frente de uma igreja no Colorado, nos Estados Unidos, que nos inspira. Eu tive o privilégio de ministrar lá algumas vezes e também de trazê-lo não apenas na nossa igreja, mas em alguns eventos de liderança aqui no Brasil e ele realmente é uma voz que tem Algo a acrescentar. Essa é a razão da minha alegria e da minha recomendação para que você não apenas adquira, mas leia o livro, seja abençoado por ele.